Olá, sejam bem-vindos ao canal do Marco. Hoje eu caí de paraquedas em uma treta entre Dom Sandro, dos meninos Redpill, e Arthur Petri. Acompanho o Petri quase que diariamente com o Thiago ou mesmo no saco cheio sozinho. Gostaria de agradecer primeiramente ao brasileiro de QI médio. É graças a você, meu amigo, que eu pude dar umas risadas hoje. Bom... Petri e Dom Sandro tomaram umas rindo de vocês e eu vou provar, cara. Agora deixa eu jogar essa merda aqui fora. Vocês só essa interpretação, digna de receber um Oscar. Que ninguém precisa de roteiro pra fazer um vídeo de react. Nem mesmo um chimpanzé precisa disso, cara. Vamos lá pro vídeo? Bom, na verdade às vezes eu me esqueço que o QI médio do brasileiro é de 83 pontos e que o QI de um chimpanzé varia entre 70 e 95 pontos. Ou seja, alguns chimpanzés são mais inteligentes que a maioria dos brasileiros. Isso é preocupante, cara. Isso é muito preocupante. Enfim, vamos pro vídeo. E lá vamos nós? Muito bem, tá aqui o vídeo. Petri pede desculpas para Don Sandro. Lembrando que estamos reagindo ao Petri, reagindo ao Dom Sandro, que reagiu ao podcast do Petri. Saga Feministos vs Petrola. Ah, é vídeo do, do nosso amigo. Muito obrigado. <risos> Olha o Dono sangra aí, cara, de óculos escuros dentro de casa. <risos> eu acho que é pra ele não fazer contato visual com a câmera, tá? Porque eu sinto meio que desconfortável de ficar olhando pra câmera, igual eu tô olhando agora. Porque eu fico imaginando que pode ser que haja um símio do outro lado da tela. Não que todas as pessoas são assim, cara, mas hoje em dia tá todo mundo cheio de ódio e... Todo mundo tá querendo provar seu ponto. Parece um monte de louco andando no deserto, gritando que o apocalipse tá chegando, o apocalipse tá vindo. Porque um fogo lhe sobrevirá da parte do eterno por largos dias. Uhum. Eu achei muito engraçado o Petri falando feministas. Porque hoje em dia tem os meninos da Red Pill que parece que viraram tudo aquilo que eles criticam. Viraram as feministas, cara. Aquelas, aquelas negas do sovaco cabeludo, cabelo pintado de azul... Que sai na internet xingando todo mundo que pensa diferente. Faroleiro de barba. Faroleiro de barba. barba. Mas notaram de novo um barbudo lambendo salto? É incrível. Ah, mas o que é Agora a primeira... Um barbudo lambendo salto. Meteu essa! Primeiramente... Projeto de comédia. Você acerta no nome dos seus canais. Porque o sujeito deve encher o saco teu vindo. O cara deve ter um saco de elefante Eu, pra te ouvir. Sim. Mas você me deu a oportunidade de, de te chamar do que você realmente é. Ah. Primeiramente, cara, o saco cheio aí, o podcast do Petri. É justamente uma das poucas coisas que faz você querer acordar de manhã, cara. É você pegar uma situação chata e transformar ela em comédia. Pô, vai tomar no cu. Isso faz tempo que eu queria falar algumas coisas sobre ti. Caralho. Mas não queria partir do zero. Ah. A mãozinha segue frenética ali, cara. <risos> Sabe o que eu, eu, eu saquei desse cara também? Ele, ele é meio Arnaldo Jabor, ele tenta ser meio Arnaldo Jabor, assim. Ele acha que ele tá pô, fazendo um comentário. Pô, não peguei essa referência desse Arnaldo Jabor, tá? Não, não conheço. Estaram no, no Jornal da Globo, sabe? Aí ele escreve o texto. Tá agora dá pra entender. Você já viu o Arnaldo Jabor falando as crônicas dele na... No não, Globo? nunca vi, velho. ele tem um, um ritmo, ele põe uma melodia ali na... O texto dele, ele tenta meter essa aqui, fica bem bonitinho, né? Ah, meteu essa, meteu essa, ah, não, vai. Ele tem um podcast ridículo com uma psicoterapeuta, foi mais uma das <risos> minhas, Deus minhas Deus análises. Deus. Tá. E olha que eu nem peguei pesado com você. <risos> <risos> e olha que eu nem peguei pesado com você. Pra que tanto ódio no coração, gente, do, do ser humano? E olha que eu nem peguei pesado com você. É muito legal, cara. Ele escreveu Deus. esse texto. Ele escreveu, eu nem peguei pesado com você. <risos> Caramba, cara. Meu Deus, cara. Ele trocou de ambiente também. Ele botou umas caneca no fundo. Dá pra ver refletido no, no óculos dele... A tela do computador com alguma coisa escrita, tá? Tudo branquinho, com as, as linhas pretas, sabe? Eu não tava com mais energia agora, vamos ver aqui. Mas, agora você abriu a caixa de Tandora. Você sucumbiu ao meu vídeo. Você não aguentou. Você sucumbiu ao vídeo dele, cara. Meu Deus. Por que que tá todo mundo louco querendo provar seu ponto, cara? Senta que lá vem a história Outro dia eu entrei num vídeo que ensinava você a bater um porco Cara, a vida basicamente é você mata pra comer Você mata uma planta ou você mata um animal O animal ou come uma planta ou come outro animal Basicamente é vida comendo vida Esse é o ciclo da vida Aí, pois bem, eu entrei nesse vídeo do cara ensinando a bater o porco. Aí tinha lá os veganos dizendo, como você faz isso com a vida? Você não respeita o porco? O porco é um animal que tem sentimentos, que sente dor, sente medo e coisa e tal. Aí eu fui lá explicar pra ele, cara, você vive desse jeito, tá? É o seu modo de vida, mas tem pessoas que vivem de outra forma, existem outras culturas. Aí o cara parece que estufou as veias do dedo, sabe? Porque quando você tá pessoalmente, a pessoa estufa as veias do pescoço e fala Seu vagabundo, você tá vivendo errado e coisa e tal Hoje em dia tá todo mundo estufando os dedos e digitando merda E cuspindo seu ódio nos comentários do YouTube, cara Não não leia os comentários do YouTube Não leia comentário do Instagram Não leia comentário nenhum, cara Só tem gente despejando ódio enfim, o cara me prepara um texto desse tamanho pra dizer o quanto que o porco merece viver. Porra, fiquei puto, só falei, ah cara, vive tua vida aí, deixa nós matar os bichos. Bora continuar o vídeo aqui. Eu aposto que você tentou não dizer nada, assim? mas eu feri o teu erro Mas como assim? Confesse. Como assim, tentou não dizer nada, velho? Que viagem... E ele falando assim, ah, eu aposto que eu feri o teu ego, parece aqueles caras dos filmes antigos, sabe? Que depois de dar uma zinha, o cara puxa aquele charutão, aí ele olha dramaticamente pra mulher e pergunta, foi bom pra você? Porra! Igualzinho, pô, jantou. Jantou Petri. Você sentiu o ferimento? <risos> sentiu o ferimento? <risos> Olha a referência do que eu acabei de dar, né? Eu senti o ferimento. Se fizesse um vídeo falando contra a minha pessoa, eu não esperaria nada de intelectualidade. Mas é óbvio. Você não tem preparo pra isso. É lógico. Intelectualidade, cara? A gente tá na internet. Internet é lugar de... Você fazer palhaçada, de você dar risada, porra. Intelectualidade, você vai pra universidade, caralho. O cara tem um podcast... Chamado Desinformação, o cara tem um podcast chamado Saco Cheio. Você quer intelectualidade, porra? Intelectualidade? Agora eu vou falar pra vocês aqui uma coisa que não vai deixar você dormir de noite. A besteira é a base da sabedoria. Pesquise sobre isso. Que parece que ele tá vivendo uma guerra na cabeça dele. Exatamente isso. As pessoas parecem que estão vivendo uma guerra na cabeça delas. E elas têm que provar o ponto delas. Basicamente, se tem um pensamento diferente, parece que fere a existência das outras pessoas que pensam diferente de você. Não sei se esse pensamento meu ficou claro. A existência de um pensamento diferente do seu não elimina a sua existência. E ele tá vivendo a guerra na cabeça dele. E aí tu chega rindo e falando bobagem e ele, ele pensa assim, "Por que assim esse cara não se envolveu na guerra? Não, ele se envolveu sim. Só que ele não soube guerrear comigo do jeito que eu acho que eu tinha que guerrear. Não. Cara, não. Eu, eu, eu, eu. Aí tá lá o cara rindo. Zoando. Você não me refutou em nada. <risos> <risos> cara. Mas o Petri concorda com você, cara. Quem não concorda? Quem não concorda com você, eu, mano? Eu. O ponto aqui é a guerra. É a guerra que vocês estão vivendo. A que guerra loucura, pessoal. Cara. Por isso que eu digo que o grande mal que o Olavo de Carvalho fez pro Brasil. Foi ter botado filosofia e debate na mão do povo brasileiro. Porque agora os caras, eles acham que o mundo é um grande local para debates e refutações. Principalmente e aí, os bem, comentários Pos... do YouTube. Cara, ninguém, ninguém tá nessa vibe. Relaxa aí, tô o um mundo de boa. Não, Petri, não, Petri. As pessoas não estão de boa, cara. A gente pode estar tá de boa, a gente pode estar tá dando risada da, das situações. Mas o brasileiro médio, cara. O brasileiro médio quer ver o circo pegar fogo, porra. A tava rindo só. A gente viu o vídeo, achei engraçado. <risos> Reagi, dei umas pelas gargalhadas. O meu público deu uma bela, belas gargalhadas. E é isso que aconteceu. É, é isso, é a, a vida, né? Ficar, né? É rir pra não chorar. Porque eu não sei. Cara, se um cara fizer um vídeo 2 mais 2 é igual a 4. Eu, eu vou rir do que tiver naquele vídeo. Exatamente. Você sabe 2 mais 2 é igual a 4. Tanto faz, ninguém vai refutar nada, cara. Tu então tá certo, está. tá... Completamente certo. Tem problema nenhum. Não é esse o mérito da questão estar certo ou estar errado. Foda-se é quem está certo e quem está errado. O é o comportamento, é a forma como o grupo de vocês se expressa. Isso dá chilique, cara. Lá no, no canal de Cortes do Podcast Saco Cheio, esse, essa semana, saiu um vídeo onde eu faço graça com feminismo. E outro vídeo que eu faço graça comigo e tal. Adivinha qual que tem mais dislike? Adivinha qual que tem mais invasão de comentários de militantes, de chiliquentos eh, dando argumentos e refutando e xingando e dando dislike, dando... Como a masculinidade é algo que se perdeu tanto, eu aposto que são os midital. Aposto. Tenho certeza. A masculinidade hoje se perdeu pra caralho, velho. Vou te dar um exemplo aqui. Um homem foda, um homem macho de verdade. Uma muriçoca. Pica o braço dele. O que, que ele faz? Porra, ah, vai se fuder, muriçoca. Tchau pra lá. O homem de hoje em dia, a muriçoca. Morde o braço dele. Ele quer acabar com todas as muriçoca do mundo. Vai pra lá, muriçoca. Foda-se. Deixa a muriçoca existir, cara. Não adianta você querer mudar a regra do jogo. A muriçoca não vai deixar de existir, cara. Tô fazendo hashtag. Em qual dos dois tu acha que tem mais? É os medital se a gente tivesse 2017, ia ser das feministas, mas como a gente tá em 2021 e as novas feministas são os militais, é no vídeo que eu falo de militar. Mano, eu não odeio feminista, eu não odeio medital eu não odeio vegano, eu odeio os militantes. Quando eu acabo odiando os militantes, eu viro um militante que milita contra a militância, entendeu? Então, no final de tudo, eu concluo que eu odeio a mim mesmo, Tá, eu tentei fazer uma piada aqui, mas não deu certo, foda-se. Só que se tu for ver o meu canal, eu falo merda de tudo, cara. Eu falo merda de mulher na Exatamente. Rua, eu falo merda de aborto. A besteira de... é a base da, da sabedoria. Gente, eu falo merda do trânsito, eu falo merda de São Paulo. Eu falo merda de tudo, cara, de tudo. E eu achei o teu vídeo muito engraçado sobre a psicoterapeuta, porque tu ficou muito brabo com absolutamente nada. Pronto, a confusão acabou aí. É tudo engraçado. Porra, a gente tá aqui só pra dar risada. A gente não tá aqui pra provar quem tá certo, quem tá errado. Foda-se. Só vive tua vida, porra. Só vive tua vida e dá risada aí. Quando, quando eu fazia piada com feministas elas ficavam brabas, elas vinham com um monte de dados, estatísticas e um monte de prova. E, e aí eu nunca refutava, porque eu, eu, não, eu não sou inteira pra refutar nada. Eu não sou e aí quando a pessoa fica braba... Quando a pessoa pega A, cara, fica mais engraçado. Eu aposto que você nunca teve um primo na tua vida pra pegar no teu pé. O mundo começou a ficar errado quando acabaram com o bullying. O bullying é basicamente o que te prepara pra viver. Basicamente isso. Tô rindo do teu comportamento, não tô rindo da tua informação. Relaxa. Tá de boa. Cara, eu tô com muito sono, por isso que eu tô falando assim? Relaxa, tá tudo tranquilo. Oh, engraçado, Calma, o não, Petri. Não, relaxa, não, não, relaxa. Provavelmente tu tá certo em 99% de tudo que tu fala. Sobre Exatamente, tá só certo. Que, só que foda-se. Não é esse meu ponto. Eu não vou refutar ninguém, cara. Eu não sou filósofo, eu não sou inteligente. Eu não tô no Roda Viva. É só. Tentando refutar ninguém, pela cara. comédia, cara. Entenda. A da vida da sem vida. comédia é o que? Tá tudo de boa. A vida não é tão séria, sabe? Eu já tive alguns canais que falaram sobre mim. Hum. Mas pelo menos os caras tentaram me rebater. Você nem isso. Mas eu não. <risos> Vou rebater o quê, cara? Eu não quero nada. <risos> é muito engraçado. E é isso, cara. Sabe, ele tá assim, ó. Ele tá achando que o Petri tentou ferir ele, tentou rebater as ideias dele. Mas não, cara. Ele tá vendo ali um inimigo. Sabe? Mas não tem inimigo. Foi só um cara que achou a situação engraçada e deu risada. Mas hoje o mundo tá tão estranho que você quer ver inimigo em todo lugar, cara. Não tem, não tem inimigo. Não tem inimigo, cara. Todos vocês estão certos. A psicoterapeuta tá certa. É. Tá exatamente. exatamente Foda-se a tá, tá errado Todo mundo, todo mundo certo É tá todo mundo é manda um de chimpanzé, está está cara. Aí, o QI. Olha o QI. Que é pra você divertir, Sandrinho. Calma, cara. Calma, a vida é uma grande piada, a vida é uma grande fantasia Oh, a vida é uma grande piada, Monte Piton, pesquisa aí, Monte Piton Sabe o que eles dizem? Algumas coisas na vida são ruins, podem de fato deixá-lo louco Mas quando sua vida estiver de sobreaviso, não resmungue, dê um sorriso Olhe sempre pro lado bom da vida Cara, a minha única questão é, de todos os problemas que o mundo apresenta para todos os seres humanos, por que, que o assunto que envolve mulheres e relacionamento foi o que mais te pegou na vida? <risos> cara, eu já passei por tanto problema. Já passei problema com mulher, já passei problema em emprego, já passei problema com a família, já passei problema com amigo, já passei problema abrindo uma empresa. É isso aí, cara, a vida é cheia de problema. E o que que você faz dos problemas? Chora ou dá risada? É melhor dar risada, né? Bom, eu acho. Cara, o mundo, o mundo me apresenta um monte de problema. Relacionamento de mulheres é um deles. Só que eu quero saber por que que vocês fazem a vida de vocês girar em torno de um desses problemas. Porque todo mês que eu pago imposto pro governo, eu fico puto da cara. E eu fico, caralho, esse estado é uma merda. E outro ponto aqui, cara. Vamos fingir que você tem um jardim. E você planta dois pés de feijão. Um nesse lado e o outro nesse lado. Os dois recebem a mesma luz solar e a mesma quantidade de chuva. Ao mesmo tempo. Qual é o que vai crescer mais? O que você dá mais atenção? né? Por exemplo, se você vê que o feijão está tá dando flor. Você vai lá, corta a flor dele. Aí você corta os ramos laterais e deixa só os ramos de cima. Ele vai crescer. Por quê? Porque ele está sendo tratado, ele está sendo estimulado. A mesma coisa é o problema, cara. Se você dá muita atenção para o seu problema, o seu problema tende a crescer. Temos um ponto aqui, entende? Eu, eu segui meu sonho, eu abri meu negócio, eu gerei esse dinheiro, uhum. e daqui a pouco eu tenho que dar esse dinheiro para um velho. Esse são é um os problemas que a vida se apresenta, mas eu não criei um grupo em volta disso. Eu não fiz um canal falando sobre isso todos os dias. Eu não fiz um canal falando sobre notícias que falam só sobre isso. Eu não criei uma sigla em volta dessa minha indignação. Eu não fiz um símbolo com uma setinha pro lado. Tá entendendo, cara? Começa daí, cara. Cada pessoa tinha que fazer sua própria aposentadoria. Eu sei, eu sei que é difícil, eu sei que é foda. Na vida, a vida é complicada. Mas o único jeito, cara, é você dar risada e tentar se reinventar. É isso aí. Isso é a minha única questão, que eu sempre fiz aqui. De todos os problemas que o mundo apresentou para vocês, eu falo isso para a humanidade de forma geral. Por que que as pessoas tendem a, tipo as feministas também, o mundo apresenta um monte de problema. Um monte de problema. Aí elas vão lá e pegam um dos problemas que é, ah, eu sofro. Sofraco cabeludo sei lá, preconceito por ser mulher ou tenho menos oportunidade de ser mulher tá, esse é um dos problemas, tem um monte de problema é, abrir uma empresa é um problema se aprender a dirigir é um problema, investir o dinheiro é um problema tudo é um problema, por que, que esse problema é se... viver que saúde momento, virou uma pauta na tua vida e tu criou um movimento em volta disso mas, cara, coisa é mais chata tô... é você tentar refutar baixo, uma pessoa pô, vai tá vendo, o cara acaba concordando só pra tu não encher mais o saco dele e mais uma vez, repetindo não é tirando a razão do Dom Sandro. O cara é o pai que muita gente não teve, entendeu? Agora, se tu foca muito nos problemas da vida, a vida fica chata, porra. Como diria Nietzsche, né, cara? A vida sem música é um erro. A vida sem rir é um erro. De que vale uma vida se você ficar o tempo todo de cara fechada, porra? Eu queria ter um debate com ele de duas horas. Não. E aí no final eu finjo que eu tô me importando com o debate. E aí eu vou perdendo o ah. debate aos poucos, de propósito. <risos> Aí eu tu ganho, vai fazer sai, feliz cara, tu, ganhou. tu ganhou Caralho, tu ganhou é verdade. Eu vou botar uma foto com, com a <risos> direita do meu Instagram Pô É verdade, cara Imagina aí Eu vou sair nos comentários tudo do YouTube eu vou, de, eu vou fingir que eu tô debatendo Aí o cara vai apresentando os argumentos dele Aí no final eu chego e falo Pô, vai, tu ganhou Eu, eu fiz um, um cara da internet Necessitado de... Tem alguma carência dentro dele. Eu fiz uma pessoa feliz. É isso aí, cara. Resolvemos, resolvemos os problemas do mundo. É só você chegar nos comentários da internet e falar assim. Você ganhou, cara. O seu argumento é melhor. O seu modo de vida é o certo. Porra, você levou a felicidade pra essa pessoa, cara. Porra, eu vou, eu vou criar várias redes sociais. Eu vou criar uma rede social petista. Uma rede social bolsonarista. Uma rede social anarquista. E vou deixar o mundo inteiro feliz desse jeito, cara. Para cada bolha, eu vou dizer só aquilo que eles querem ouvir. E todo mundo vai ficar feliz, vai se abraçar. É isso aí. Não. O vídeo serve como prova. Sim. Você agiu igual a uma feminista. <risos> aqui, aqui eu discordo. Eu também discordo. E constantemente eu solto vídeo falando merda sobre algum grupo. Hum. E só tiveram dois grupos no último ano que pegaram uma punch-a-pilha: Medital e Feministas. E Miguitaus. Peraí. aí. E nenhum Pera punch-a-pilha. Que foram comediantes e Miguitaus. Comediantes? Porra, quer dizer que o mundo tá desse jeito? Agora os comediantes. Estão enchendo o saco de outro comediante Que o Pecli, se vocês não sabem, é um comediante Porra, o mundo tá fudido, velho. Nenhum outro assunto que eu falei Causou tanta revolta Se tu for ver lá Os cortes lá do saco cheio Lá do... Tem lá o... O cara postou os cortes lá eu falando sobre o Sandrinho aqui Se tu for ver lá nos comentários, cara E dos dislikes é que nem feminista, é igualzinho A reação é a mesma, assim Vamos invadir esse vídeo, vamos dar dislike é que, nem, é que nem lá em 2016 Você entra no vídeo do cara Com a intenção De fuder com tudo Mas aí o que, é que você faz? Tu tá dando engajamento pro cara, tu tá ajudando o cara a crescer, velho Porra Por isso que eu quero tanto ter haters Eu preciso de haters Porque os haters vão me ajudar a crescer, cara As pessoas se conectam Com ódio eu, eu preciso de hater, me ajuda, legal. cara. Seja meu hater. Eu não sei se vocês conhecem Nietzsche, tá? Pesquisa aí. O ressentimento de Nietzsche. Explica tudo, cara. Ressentimento. Eu falo por experiência própria, cara, porque... Eu já sofri na mão dos dois grupos. E as feministas são muito menos estéreis. Tu sofre na mão de tudo, cara. Na mão do Estado, nas mãos de feminista, nas mãos de, dos midital. E, e também sofre na mão de mulher, cara, só que foda-se. Você tem que pegar, aprender com, com tudo que aconteceu com você e dar risada, porra. É engraçado também que eles ficam, eles acham, que eu tô debatendo o mérito da questão. Porque eles ficam falando assim, como assim, miguel Tal é igual ao feminismo? Me diz quando que o miguel Tal usou o Estado para... Não é isso que eu tô falando. Eles acham que você tá sendo um inimigo, cara. Que você tá tentando atingir ele de algum jeito. Mas não, não é, porra, não tem no inimigo, caralho. Não tem inimigo, para de ver inimigo em todo lugar. Eu sei que o Estado privilegia elas. Eu sei que a mulher é privilegiada. Eu sei que qualquer <risos> mulher pode, na e inventar que o cara suprou ou bateu nela Exatamente. O cara vai ser preso, eu sei. E outra coisa, numa situação entre um homem e uma mulher, o cara tem que provar que ele é inocente. A lei tá lá dizendo, você é inocente... Até que se prove o contrário. Mas não, cara. O cara tem que provar que ele é inocente, entendeu? Mas não adianta ficar chorando, porra. Não adianta. Sei, eu tenho amigo que passa por isso, cara. Eu sei. Calma. Eu não tô discordando disso. Não adianta, velho. Não adianta. Pô, ó. Oh, esse cara lembra meu avô, velho. Lembra meu avô todinho. Por exemplo, meu avô, ele é doente, doente, doente, fudido pelos Estados Unidos. Tudo pra ele é aquela síndrome de vira-lata do brasileiro. Ah, brasileiro é isso, brasileiro é aquilo. Se ele vê um mendigo na rua, ele fala... Porra, Brasil é uma merda, olha só, velho, um mendigo na rua. Aí eu chego pra ele e falo... Malaquias, Estados Unidos tem mendigo também. O maluco fecha a cara, estufa as veias do pescoço, fica aquela veia pulsando assim. Ele gritando... Não, mentira, você não vai... Sabe, o cara quer provar a todo custo, o ponto dele... Parece que a existência de um pensamento diferente põe em xeque toda a vida dele, to todas as crenças, tu tudo que ele acredita parece que vai ser contrariado só pela existência de um pensamento diferente. E eu tô falando de própria, cara. Eu já sofri... Não sofri, é um modo de falar exagero. Não sofri, mas tô dizendo... Eu já, já fiz piada com os dois grupos Sim. e a reação dos MGTOWs foi... 80% mais radical e mais estética do que elas. É isso que eu tô falando, cara. E não adianta ficar chateado. Imagina aí, é cara, cara. Eu tô falando da minha experiência. Imagina aí, cara. Um cara barbado. Onde que já se viu um cara barbado da ataque de pelanca? Só <risos> shaming. Só shaming. Shaming. Não, pera aí. Não, agora o negócio começou a ficar legal. Pior que não é shaming, cara. Só tá dando risada. Eu posso dar risada das ideias dele. É isso que é liberdade de expressão. Porra, liberdade de expressão é você poder falar... Quer dizer que agora, se eu estiver num ônibus, eu estou dando risada. Aí, no ônibus tem pessoas negras, tem pessoas gordas. Eu agora tenho que conter meu riso dentro de um ônibus. Porque as pessoas negras e as pessoas gordas estão se sentindo inferiores... Né? Não sei por que, na cabeça delas, elas estão se sentindo inferiores. E a pessoa que está rindo, está rindo delas. Porra, vai se fuder, cara. Não, liberdade aí, carai. aí. Sabe que shaming é um negócio que mulher fala, né? É coisa de movimento de esquerda. Né? É de, de gordofobia. De, de Alexandrismos. Quando alguém faz uma piada de gorda, aí elas falam, eu sou shaming. Peraí, então tu disse que eu agi que nem feminista... E logo depois tu usou o termo shaming. Ah, mas o city girl? Ai, é <risos> Ele gosta. Você é inepto. É Sim. é Como todas as mulheres. <risos> Você não tem laço intelectual. Mas é lógico. Caralho, velho. Em algum momento tu achou que eu tinha. Que isso? Com quem esse cara tá debatendo? Que loucura. Não que eu seja o supra-sumo. Do intelecto, uhum. intelecto, da cultura, é, mas pra você, eu sou tipo um Isaac Newton. Caralho! Ai, é galera, parece que o Igor tá brabo, né? Bora ver o que, que vai acontecer. Caralho, precisava dessa? Pô, meteu essa, velho, meteu essa? Não precisava disso, porra. Isaac Newton. Tá bom. <risos> você, como era de se... Caralho! Olha isso. <risos> Olha esse meme, caralho. Em Você breve na live. Algo completamente inútil. Ai. Mas eu já recebi tantas críticas que criei uma blindagem invisível. <risos> tá aí a resposta. Tá a resposta, cara. Ele já levou muita pedrada e agora ele tá vendo inimigos em todo lugar. É isso aí. Já, já tá respondido, cara. Não tem mais dúvida nenhuma. A pessoa apoiou demais e agora ela tá vendo inimigo em todo lugar. Não faça isso, cara. Não importa o quanto você bate, é o quanto você aguenta apanhar, cara. Nada de palhaçada que você faça é. pode me afetar. Tudo bem. Você e... é infantil. Ninguém quer tá te afetar, é cara. Engraçado. Não, não acho. Alguém mentiu. Que você era engraçado e tu acreditou. Porque se tu tivesse senso de humor, se fosse um cara alegre, tu ia me ver, tu ia rir pra caralho, tu entrar na brincadeira e a gente tá fazendo um churrascão agora. As... Meu amigo, esses cara, esses caras tomaram cerveja e riram da gente. Esses caras tomaram cerveja e riram da gente, certeza. Cara, chega. Parar o vídeo por aqui, mano. Tá aprovado. Dom Sangro e Pecri tomaram cerveja e deram risada dos seguidores de cada um. Basicamente eles botaram os macacos pra brigar, tá? Foi isso que aconteceu, cara. É isso aí. Aí foi nessa hora que os malucos perceberam... <risos>